na minha estadia na Itália, junto a Karen, não deixava a miúde de me comunicar com Letes. Assim, fiquei inteirado do que se passava com aquelas pessoas do Brasil que eram tão queridas do meu coração e do dele também. Contou-me que Marlene procurou Marcos em seu consultório, levando-lhe o filho mais velho para ser consultado. Conhecera Marcos desde quando se submeter a exames sanguíneos, antes da desencarnação de Veto. Marcos, que, como profissional, causara muito boa impressão em Marlene, foi escolhido por ela para tratar do filho. Foi feliz no diagnóstico e na receita, o menino rapidamente melhorou e logo ficou curado. Marcos visitou o paciente duas vezes no lar. Sempre atenciosos e gentis, reciprocamente, não perceberam de imediato ele e Marlene, que entre ambos o clima de simpatia que se estabeleceu, logo evoluiu para o amor. Só quando não havia mais motivo para visitas, e com isso não se viram por dois dias, sentindo a alma clamar pela presença um do outro, compreenderam que haviam se apaixonado. Sem impedimento, os dois passaram a namorar, sabendo que sua união pelo casamento era apenas uma questão de tempo. Gino soube do fato e alegrou-se. Durante o namoro, ajudado por Letis, Marcos conseguiu demover Marlene da proibição que impedia seus filhos de se aproximarem dos de Aurélia. Guerino e Lísia, sentindo as nuances de um vazio existencial, com muita alegria haviam concordado com a sugestão de Gino para abrigar em seu lar os dois netos ilegítimos. Não se arrependeram. A casa encheu-se de luz espiritual, pois as crianças eram carinhosas com os avós e viviam aos agrados beijos e carinhos para com eles. Embora o mais novo fosse soro positivo, as características do seu quadro patológico indicavam que a síndrome não apresentava tendência para a imunodeficiência. Caso muito raro, a criança realmente era portadora do vírus da AIDS, só que do tipo HIV-2 como é oficialmente denominado vírus mais brando, aquele que, inclusive, pode ser mantido pelo sistema imune sem causar grandes danos ao organismo. Seria o mesmo tipo de vírus que afeta grande parte das populações africanas e asiáticas. Sobre o caso particular do filho de Aurélia, Florencio explicou nos Aletes e Amin que tais situações, em alguns casos como aquele, são caminhos do plano espiritual para que a fraternidade desperte entre os familiares e o doente. Disse mais. Se vocês observarem bem, a humanidade tende a descobrir imunização contra mais esse devastador vírus pela vacina. A vacina não tarda, na verdade, mas, mesmo assim, ele ainda estará presente em todos os cantos do mundo, induzindo os homens à retidão moral. Quando o homem for bom e obedecer às leis divinas, as doenças, todas as doenças, serão apenas tristes lembranças de um passado de infeliz comportamento. Fiquei sabendo também que Anitta procurou Marcos por terem aceitado o convite para conhecer o centro espírita que ele frequentava. Explicou-lhe que a pessoa que dava carona para ela e Olga para irem ao outro centro espírita havia se mudado. Marcos respondeu que a frequência era livre, esclarecendo, porém, que, para elas frequentarem as reuniões mediúnicas, teriam de esperar algum tempo destinado a estudos doutrinários. Durante esses estudos, deveriam assistir palestras, receber passes e, se possível, engajarem-se em algumas das várias atividades assistenciais do Centro Espírita. Anitta e Olga foram assistir a uma palestra. Fomos com elas, Florencio, Letis e eu. Quando chegaram, o coração de Olga quase parou. O presidente do centro era aquele homem rico, visto no jornal que Karen lhe entregara, pedindo um trabalho. Olga, cujo braço os ferimentos deixaram com movimentos irreversivelmente limitados, sentiu-se mal. Quando viu Gino, teve a impressão até que as dores voltaram. Quis ir embora imediatamente. Anitta, sem entender a reação da amiga, acompanhou-a à saída aflita. Olga, já fora do centro espírita, confessou o porquê da sua retirada. Anitta foi incisiva e prática. Você não vê que talvez justamente por isso é que veio aqui? Como assim? — Pois se o homem está ali, não será porque Deus está dando a você a oportunidade de lhe pedir perdão? — Mas se eu pedir perdão, terei de contar o um motivo e estarei colocando Karen numa horrível situação. — Pelo contrário, Olga, se você contar para ele que foi por amor, aí que você estará talvez ajudando, quem sabe, aos dois? Deu uma piscadela marota, gesto esse que induziu Olga a retornar ao centro espírita. Ouvir uma palestra. Gino percebeu o quão insistente era o olhar que aquela mulher, com o braço na tipóia, lhe dirigia. Terminada a reunião, os assistentes foram se retirando. Gino, cuidando que aquela mulher estava com alguma dificuldade, dirigiu-se a ela: Boa noite, minha irmã. — Alguma coisa que a senhora quisesse comentar conosco sobre a palestra? Olga estava assustadíssima. Não tinha como começar a falar. Anitta, ao seu lado, cutucou-a levemente. Olga, ainda assim, sentia a língua imobilizada. Uh, — Nós nos conhecemos? Gino procurou deixá-la à vontade. Olga não sabia o que dizer. Sua alma fervia ante sentimentos que se entrechocavam, indo do arrependimento, em ter comparecido naquele centro, ao medo de que o homem à sua frente viesse a conhecer seu passado. Gino, percebendo que a mulher estava atrapalhada, amparou-a gentil. — Como é o nome da senhora? — Olga. — É a primeira vez que vem aqui? — Sim. — Sim. O que a trouxe? Vim com minha amiga. Alguém lhes indicou o nosso centro? Olga teve medo de responder a verdade. Se dissesse que estavam ali, ela e Anitta, a convite de Marcos, teria dificuldade em ocultar o resto. Nesse momento, porém, Anitta e Marcos aproximaram-se. Olga, este é o Dr. Marcos. Anitta apresentou-o. Olga correspondeu ao aperto de mão e, a seguir, declarou que precisava ir embora. Anitta, sem entender, acompanhou-a. Marcos, ficando a sós com Gino, comentou. Esta senhora que veio comigo é enfermeira no hospital municipal onde Aurélia esteve. Segundo me disse, aquela sua amiga trabalha lá também, na cozinha. Ambas têm muita mediunidade e foi por meu convite que vieram conhecer o centro... Estou contente. Gino, pensando em Olga, perguntou. Aquela senhora, Olga, por que será que ficou tão atrapalhada perto de mim? Alguma coisa me diz que ela já me conhecia e, inclusive, sinto que há ligações espirituais entre nós. Marcos nada sabia sobre o passado de Olga, por isso não pôde esclarecer a dúvida do amigo. Como as duas mulheres não mais retornassem ao centro espírita, Gino comentou esse fato com Marcos, que também já o tinha notado. Marcos telefonou para Anitta, perguntando-lhe a causa de não ter voltado ao centro com sua amiga. Anitta deu uma desculpa, e Marcos considerou o assunto encerrado. A casa destinada aos aidéticos terminais, ligada ao ambulatório da usina vinha sendo usada também pela Prefeitura pelo convênio firmado. Dos 15 leitos existentes, cinco eram destinados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde. De um modo geral, todos os pacientes eram pobres, alguns mendigos. Havia grande dificuldade em conseguir pessoal de apoio para trabalhar na benção da paz nome daquele bendito recanto onde tantos pacientes eram internados com o terrível veredito da morte próxima. Na bênção da paz, assim, ocorria alta rotatividade de pacientes que desencarnavam e de empregados que pouco tempo permaneciam no emprego. Marcos colocou um anúncio no jornal para o cargo de enfermeira-chefe. Decidiu que as entrevistas seriam realizadas por ele. Surpreso e feliz, viu Anitta dentre várias outras candidatas. Anitta, surpresa também, disse que havia se aposentado, mas que precisava reforçar o orçamento. Foi contratada. Por sua indicação, Olga também, para coordenar a cozinha. Os planos superiores da espiritualidade encaminhavam, assim, os espíritos certos para os lugares certos. Lembrei-me que no curso de Anjo da Guarda, certa vez, ouvimos o um instrutor encerrar a aula sobre reencarnação com as seguintes palavras Moramos todos na rua do nosso merecimento e no quarteirão dos nossos erros. A bênção da paz encontrou em Anitta e Olga o suporte necessário para que suas finalidades se cumprissem, estabilizando o funcionamento. Algum tempo depois de estarem trabalhando ali, Marcos já lhes despertara admiração profissional e humana. Confiavam nele também. Contudo, as tristezas pelos pungentes quadros que testemunhavam minaram-lhe o ânimo. Sentiam fraquejar o ideal de ajudar aqueles doentes, aos quais a morte já notificara que breve os visitaria. Sentindo necessidade inadiável de recompor suas forças espirituais, as duas mulheres, à beira da desistência, desabafaram com Marcos, pedindo-lhe ajuda. Foram orientadas para receber passes, sendo sugerido o próprio centro que já conheciam. Aceitaram. Evitando encontrar-se com Gino, Olga procurou comparecer nos horários em que ele não estivesse, no que Anitta, solidária, acompanhou-a. Não demorou, porém, para que Olga procurasse Marcos, considerando que já havia passado da hora de resolver aquele assunto. Mostrando-se sinceramente arrependida pelo que tinha feito, não só com Karen, mas com tanta gente apaixonada, Contou-lhe toda a verdade. Antes, fez-lhe prometer que nada diria a Gino. Marcos ouviu-a sem a menor recriminação. Ao contrário, congratulou-se com ela pelo despertamento espiritual, revelado pela coragem em admitir o equívoco. Fico feliz por ter a senhora abandonado tão infeliz exercício da mediunidade. Incentivou-a. Nunca é tarde para recomeços, já que Deus nos dá toda a eternidade para nosso progresso espiritual. Vá em frente, irmã. Procure sintonia com os espíritos protetores, e certamente, dentro de pouco tempo, poderá cumprir abençoadas tarefas. Marcos, sensibilizado, refletia. Então aquela cicatriz em Karen foi causada por um instante de desprendimento e de amor ao próximo. Louvou a Deus os novos rumos da vida de Olga e, principalmente, de Karen. Um havia prometido, primeiro a Karen, quando se encontraram na Itália e agora para Olga, nada disse a Gino. Interiormente, contudo, conduía-se em ver a permanente nostalgia do amigo, como que se a saudade o tivesse eleito por companheiro.